Nesse vídeo vamos conferir se Lagoa Santa em Goiás realmente é um paraíso. No vídeo anterior mostramos o passo do rio Aporé em Cacilândia, no Mato Grosso do Sul. Confiram em nosso canal, viagem, motorhome, camicleta. Saímos da BR-158 para MS-431. 14 quilômetros Para Lagoa Santa é. Ao final do vídeo Um extra com uma Land Rover E um trailer com Suspensão A ar oh, Divisa do estado Mato Grosso do Sul e Goiás Acabei de ligar agora aí ó para esse Termas Pirizal, Termas Clube ali na frente da tá ponte para dar acesso à Lagoa Santa. Perguntei o preço para tomar banho nas piscinas deles que é a 35 graus e diz que é natural a temperatura também. 20 reais por pessoa e crianças pagam meia. Isso aí acima de 60 paga meia também e acima de 90 paga meia também não deu choro pro seu Jordão. <risos> Vamos embora! Polícia militar! É. Estamos exatamente aqui nesse ponto na MS-431 para fazer o cruzamento. E a dúvida era se do, do outro lado aqui do rio Aporé a gente pegaria a direita ou a esquerda. Nesse ponto aqui a gente acabou pegando a esquerda. E quando chegou nesse ponto, a gente viu que era meio difícil fazer esse retorno assim, ó, aqui. Então eu segui reto aqui, ó. Só aqui é que tinha uma sinalização de contramão. Nesse ponto todo aqui não tinha, ó. Mas ainda bem que não tem movimento, né? E acabamos ficando aqui nesse ponto, na frente do camping municipal, que é essa área. E aqui é a entrada de Lagoa Santa. E aqui é a Lagoa Santa, olha só. Aqui fica. Aqui tem que fazer avenida ou tem que pegar a, é, duas é. vias? Aqui, esquer, aqui é uma avenida bem na rua e à Sim. esquerda. É, eu não preciso pegar pelo lado de lá, né? Uh, como assim não consegue? Não, é duas, é duas mãos. É isso? Sim. Eu não estou contra... tá, Então vamos para cá mesmo. Olha aí, vamos colocar uma voltinha. Entrando aqui. Entre na próxima à esquerda. Olha aí. Vendo devagarzinho. Rosada essa cor. Entre na próxima à direita. Entra no seguro, sempre. Não precisa, né? Ah, lá diz contramão. Não ah, mas eu vou ter que ir lá. Cheguei aqui, os cachorros já se latiram aqui pra mim. Né? Acho que eles latiram por da carne ali. É. Aqui nós chegamos no Camping Municipal. A aparência não era das melhores não. Não tem ninguém para atender, o portão estava aberto, vamos entrando e filmando, está aí as imagens, os banheiros, olha aqui o estado pessoal, sem manutenção, sem pintura, mas não estava sujo, pra chegar no lugar do campo, olha está, vamos ver aqui dentro, os vasos sanitários, sem tampa. Olha. Cheirando não tá, né? Mas sem papel, sem sabonete. Cheirando não tá. Mas tem que considerar que a maioria dos lugares que a gente vai, nem camping. Não encontrei ninguém aqui ainda. Municipal tem. Agora, com a camicleta já estacionada aqui no lado do camping municipal. Mas esse camping aqui é cobrado. A gente vai procurar o lugar aonde se compra o ingresso para os banhos na lagoa Termal. Aqui em Lagoa Saga. O Pessoal já está pronto agora a gente. cair na água. Cair na água. É, bom, aqui é o lugar onde a gente parou, olha aí. Já estamos instaladinho. Coloquei aqui a água. Eu peguei a água e é a luz do camp. Aqui. Onde a gente está, na porta Não quis botar lá dentro não Porque se chove Esse portão estreitinho é complicado Passa um rio ali Do lado e nós vamos procurar aqui Agora aonde se faz a compra do ingresso Chegando no ponto de Compra dos, da bilheteria hein? Entre meio e uma e meia Fecha Aí. Já compramos os ingressos, tá aqui, ó. Amei o ingresso pro Seu Jordão, foi 10 reais. Me adiantei um pouco, porque parece que sempre tem fila, olha aí. Bastante gente. Agora a gente vai ali, foi informado que no meio-dia uma e meia fecha. Então não entra nem sai, segundo o rapaz da portaria, né? E agora a gente tá ali pra terminar a arrumação e pegar o caminho de Lagoa Santa. Aqui, a pulseirinha para entrar nas é. termas de Lagoa Santa. Como é, é seu nome, meu amigo? Wesley. Wesley, mas não é safadão? Não. Oh, é. Pai, vai lá, passa para frente, por favor. Wesley Toshiaki. Toshiaki? É, descendente de japonês, um pouquinho no Brasil. É? Quando é descendente e os pais são do Japão, aí é? Quando é, os pais são japoneses, aí é segunda, né? É nissei, né? Nisei. Você é Nissei? Terceiro só ah, sou tá, tá. Neto. Obrigado, hein? Tá Mas meio-dia não pode sair também? Então, cinco minutos antes, tá? Ah, então tá bom. Meio-dia eu vou fechar. Ah, certo. É, e tá. se você não passar, vai, vai sair depois de 1h30. Ah, e tem restaurante lá dentro? Tudo aqui fora, tá? Tudo aqui fora, tá bom. Obrigado. Fica à vontade. Se Vocês passar. E é hora de Goiás. É, aqui é a cidade de Goiás. Obrigado. Então a gente caminha todo esse percurso aqui para chegar até o acesso. Ele que que tá achando da lagoa, avó? Estamos na lagoa. Está vendo, pai? Quase na flor d'água ali. Estou vendo Que bacana. Então aqui é a Lagoa Santa, olha só. de vestiário. Olha só essas imagens, nós vamos fazer umas fotos 3D Embaixo d'água aqui em Lagoa Santa Olha aí, muito transparente rapaz. É só de demônio ali, ó. os peixinhos Que bacana ali né? Agora a gente vai curtir a praia as próximas imagens aí. É meio complicado, né? Não, mas, ah, o bicho não ataca um monte de gente, né? Dá pra fazer a, segura, a segurança de sucuri tinha que contratar o quê? Uma outra cobra? Eu, eu, eu mas o guarda vai fazer o quê? Vai dizer, para sucuri, não vem? Sei lá, dá um tiro no bicho, sei lá eu. Ah, tu gente... quer matar a sucuri? Antes uma criança do que uma sucuri. Não entendi, tu falou uma criança no com uma não entendeu? Tá tu não inverteu aí. antes uma sucurido que é uma criança. É, essa, essa criança, a ah, é criança. E a Ah, tá. Que não, tô é. descontrado. Vamos ver depois. É, de é. repente tá gravando. É. Vamos embora. Na entroda, eu acho que eles devem dizer avisar. Não chegue muito perto da marca. Porque aqui há sucurí, que pode engolir a sua criancinha. Ai, que medo! Eu vou ficar no meio desse povo todo aí, porque aí eles pegam os outros primeiro Não tem muito risco, né? Ai ai Faz, na é. É. Eu levei o pé do vinho em cima do caralho, caralho dentro e encostando é. o quadro no peixinho e ele não gostava mal. Esse é. deu bem com essa máscara? É. Se deu bem com a máscara? É bom? É, gostou? Bate em dia. Bora. Eu tenho aquela minha ali, ah, a é boa. coisa. Aí eu não quero, já vi que estou meio gostinho. <risos> Tá bom. Bom, essas são as imagens da nossa experiência lá em Lagoa Santa. Eu gostei muito, e você? Eu gostei muito também. Inclusive, estar em contato direto com a natureza na Lagoa ver os peixes, ver aquela vegetação. Ela, e as águas, elas borbulhavam do chão, né? Sim, tu via a água e, saindo do solo, né? Uh -huh. E tinha peixe grande, tinha os pequenininhos também que vinham nas pernas da gente. A gente até se assustava um pouco é. ali, né? Foi muito bacana. Foi muito bonito. E a cidade, a cidade em si é uma cidadezinha pequena do interior, então não tem muito o que fazer, né? À noite tinha umas duas pizzarias, alguns barzinhos, mas não tem outros comércios e atrativos, porque as lojinhas que tinha ali fechavam quando fechava a própria Lagoa Santa, o horário do. É, nem do todas abriam até durante a semana, né? Ah. E tinha um lago artificial ali muito lindo, ó, como está aparecendo agora nas imagens, onde a gente. E a vê... esquerda está aparecendo uma das, dos parques aquáticos ali, é. né? Tem dois. E, de, e nessa, nessa lago artificial fizemos caminhada ali, a pista para caminhar em volta, muito ah. lindo. E cheio de peixe, né? Uma tentação. É, bem bacana, né? É, só que eles não permitem pescar, é só não, permite é... pescar no final do ano quando tem umas provas os campeonatos, campeonatos de pesca. É. Essas araras que a gente vê aí foram fotografadas bem do lado da, da onde nós estávamos acampados. Elas vinham quase sempre, elas estão voando ali. ó, Bacana, então foi uma bela experiência. Então, Lagoa Santa é um paraíso? O que, é que tu acha? Eu acho que é um paraíso. Vale Eu a também pena. acho e, e digo, Lagoa Santa é um paraíso e vale visitar. É isso aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo da Camicleta. Vamos juntos. É isso aí. Fui. Espera um pouquinho, não vai embora. Olha os extras chegando, olha só a noite, o que tinha ao lado da camicleta. As Começa a chegar as galinhas tudo pro poleiro. E o extra do nosso almoço no restaurante, ao lado do Camping Municipal. Hora do almoço, logo aqui em frente. Agora chegou a hora da carninha, que na vamos comer. Ah, é à vontade aqui, Comida aqui em Goiás. Pegar uma carninha, olha aí. Isso aqui não está pronto? Mal passado aqui. É? Não sei se você gosta de mal passado? Ah, eu gosto. Quero assim inteiro, não. Por fim o terceiro extra, com a Land Rover de las. Américas com o Davi, a Janete e o cão Lipe. E eles vieram com esse símbolo. Eu perguntei se era deles. Ele falou assim não. Aí eu mandei fazer. O símbolo da Land Rover era américas talvez seja se a gente um dia fizer um blog seria o nome que a gente usaria. esse aí é o casal e o Lipe. É. Davi, <risos> o Davi é Janela, e O né? Davi e eu eu vi, eu eu eu vi, eu Que vi. viajam lá com o Malandro que ah, tá lá atrás que nós vamos isso. ver em seguida, né? É, daqui não dá pra ver. É, então eles estão aqui visitando a Cabicreta, nós estamos de saída agora de Lagoa Santa. Isso. Vamos Para tá Jataí. Jataí, né? É. Então. Já já estamos aí. Já estamos aí. <risos> que lá tem um lago, né? O um lago. Que a gente pretende conhecer também. Lago Bom Sucesso, uhum. que é um lago bem grande e vamos ver se a gente consegue parar lá. Mas conta um pouquinho aí, vocês vão ficar quanto tempo na estrada? É, agora nós vamos ficar seis meses, nós seis vamos ficar meses. até final de novembro. Tá, início da viagem foi aonde? É onde vocês moram? em Campo Grande. E vão para Nós vamos agora conhecer todo o Centro-Oeste, até Lençóis Maranhense. Uhum. Aí depois a gente vai descendo o litoral do Nordeste, porque nós vamos por encontro Lady Rover. É, em lençóis, mas em lençóis da Chapada Diamantina. Uhum. Não tem nada de sofisticado a Lady Rover não, porque a fábrica não quer saber da gente não, porque a gente só tem carro velho, tá? É, é. sério, a fábrica não quer claro, saber da gente. Aí claro. tem que pedir não. pra eles patrocinar, então. É né? patrocina. ele, ele não é nosso amigo ele, Salles ele, lá, né? Não é patrocina é seu amigo Salles, é. Eles ah, não, então, ele não gostam é que eu, eu vou falar, mas eles não querem associar uhum. o, o nome Lady Rover com 4x4, uhum. eles nem fabricam mais a Defender, né? Sim. Então eles querem associar... Tá, mas é um zero. carro bom e vocês estão pegando a estrada com ele? Estão contentes? Desde 2016. É, e a questão de segurança, estão tranquilo? Tranquilo. É. Sem problema, ah, nunca tivemos um problema. problema. E o cachorrinho? Fica bem com Eu vocês ali? Faz. Ele é tranquilo. Sempre junto. Então tá. Não tem é. problema nenhum. Ele é. vai, dorme, na viagem todinha, no banco de trás. É um trailer, né? É um trailer. Apolo? Apolo. Um... Qual é o nosso trailer? É um toy. Um toy. toy. Toy. Tá, então tá. É o tá. único toy, é o único trailer 4x4 que eles fizeram. 4 x assim? não, com rodado de caminhonete. É rodar, é a suspensão ah. dele é... é especial, com rodado de caminhonete e uma suspensão a ar. Ah. Então, se você observar, você vai ver que ele é da altura do, de uma caminhonete. Não é um trailer off-road. É um trailer que eu posso entrar, como o carro com é 4x4, eu posso ir para qualquer lugar. Ai, que legal. Então vamos lá, que lá ver? devagar né? vamos, vamos lá. <risos> <risos> vamos. Nossa, todo mundo está gostado que que ele? O que é, é, é. Ah, é O papai, é <risos> Ele é o um parceiro Oi, veio a gente visitar a gente O <risos> é? O veio visitar Essa é a nossa sustenção, como é que é? funciona? Vamos lá é já, fecha a água pra nós. Ah, tá é... certo. Eu calibro aqui, eu tenho uma bolsa. Ah, eu aqui tenho um tá? uhum. Tem um reservatório, tá? Aí aqui, ó. Tá, mas onde que é que, que fica baixar? o ar? Aí você vai ver. Tá vendo uma bolsa aqui, ó? Bo ah. Depois do tanque. Tem a bolsa de ar. Aham. Ah. E os amortecedores são gigantes, é pressurizado, sabe? Sim. Pra. E o pneu você vê de caminhonete. E ela levanta? Ela levanta. Na hora que eu for sair, eu tenho um compressorzinho, um especial, eu ligo, eu regulo ela pra... Se ela fica nível. mais alto que ela isso? Ela fica mais alto. Que onde? Ela vai mais ou menos até aqui. isso aqui, vai subir mais ou menos isso aqui. Ah, fica da altura do carro. Sei. Então se você for passar... Isso aí já é da, da Apolo mesmo? Não, ou eu tô... pedi, ele, foi, ele só fabricou isso aí. Ah, tá. Foi a pedido. Esse é o... E aqui é todo o teu material? Aqui é, é da Janete, né? Tem máquina de lavar, forno Lá em cima também Aqui é mais um reservatório de água Você vê esse reservatório custou 100 reais Tem 40 litros de água uhum. É um dia Bacana Quantos quilômetros por litro? É com um ar condicionado Calorão 8. É, que ano é? Que, deve fazer nove, nove que ano é? 2004. Posso olhar lá dentro? Claro, Pode. por favor. Abre lá tem o um banheiro. Tem a cama, transforma em mesa. O banheiro atrás do espelho. A cozinha. Eu pensava, gente. Tem que estar tudo fechado. Entrar, Orion, pode entrar. É só. Pode entrar. Tem luz aqui dentro? Tem. Em cima. Bem em cima. Onde está a luz, tem um botãozinho. Uh Um pouco carro, não tem então tá, tá feito. é só pra tá o pessoal tô no chat, Depois a gente bota tá. Olha, consegui é fechar Agora não tem risco, não tem problema Então tá, pessoal Muito obrigado Obrigada a vocês e Nós estamos viajando e vamos pra Jataí, tá já já tá aí. Tá aí. É, a gente vai para tanto Eu lugar né, como é que é o nome do lugar ali? Lagoa? Lago Bom Lago, Sucesso, Lago, Jataí. Tá é. Então vamos nessa. Estamos indo embora de Lagoa Santa para Jataí, Goiás ainda. É, no Lago Bom Sucesso, a tem um lugar bacana aonde a gente vai ver se acampa por lá. E vai ser show de bola aí. Acompanha a gente aí. Próximo vídeo, já tá aí, Lago Bom Sucesso.